Eu sou a Mari, você está no Maria Quer Viajar e eu postei lá no Instagram essa foto aqui e perguntando se vocês queriam saber o que a gente comprou na IKEA Porque eu sou a louca das coisas de casa né gente, então desde que a gente comprou a casa eu estou muito empolgada, é a minha primeira casa e eu quero dar o meu melhor para essa casa Então eu vou mostrar para vocês agora nesse vídeo as coisinhas que a gente comprou na IKEA E deixa aí nos comentários o que vocês acham, se tem mais dicas, se tem mais vídeos que vocês querem ver e é isso É cheinho de vídeo de tour, de loja de coisa de casa, de vários... A gente também tá na fase agora de comprar um carro, então tem tour em concessionárias de carro. Vai ter vídeo sobre o processo de tirar a carteira irlandesa. Muito conteúdo bom, então se inscreva no canal se você não é inscrito. E vamos começar o vídeo. A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês são as almofadas. Eu comprei capas de almofada nessas cores mais terrosas, em tons mais terrosos assim. Porque agora a gente tá entrando no outono e eu... Eu queria que a sala tivesse uma vibe meio fall, assim, sabe? Então eu vou mostrar pra vocês aqui o nome e a cor do negócio se vocês quiserem comprar também E como que ficou aqui na sala, eu vou virar a câmera Essas são as cores das capas de almofada que eu comprei Caso vocês queiram olhar no site da Anel ou ir lá pessoalmente comprar Então essas aqui... São essas aqui, ó, que eu coloquei na poltrona. É, segundo eles, veio com adesivinho do Handmade. Então foram feitas à mão e tal, pra apoiar o artesanato. Enfim, eu achei que super combinou com a poltrona é, verde e trouxe esses tons, tá vendo? De outono. A outra capa de almofada foi essa daqui, Girly, que é uma linha que tá com várias. É, parece mesmo já uma paleta de outono. Então é super fácil de combinar. E a outra que eu comprei foi essa daqui. Eu não faço ideia como. Mas é essa cor E aí elas ficaram assim no sofá ó. Eu achei que ficou super bonita Trouxe esse tom E eu adorei Agora vamos lá pra cozinha Porque tem bastante... Ah, é outra coisa que eu comprei Que eu esqueci de falar pra vocês É essa peça vocês lembram que no tour da casa não tinha esse móvel aqui. Por quê? Porque às vezes a gente quer deitar e assistir filme. Então quando a gente recebe nossos amigos aqui, ficava uma ou duas pessoas deitadas aqui, uma galera, uma pessoa deitada ali e os outros sentados. Então a gente queria que o pessoal pudesse colocar as pernas. Então a gente comprou esse. Deixa eu arrastar esse móvel aqui, ó. que ele sai, entendeu? E ele ainda é storage. Então. Ai, com a mão só é difícil. Olha lá, tá vendo? Que ele é um baú, eu consigo guardar as coisas dentro dele e ficar mais confortável. Quando tiver muita gente, eu posso pegar ele e colocar ele aqui, porque aí eu ganho mais um ou dois assentos. E ai, ah, eu tô tão feliz, eu queria tanto. E olha como eu consegui achar exatamente... Ai, as peninhas da, da almofada. Exatamente o mesmo tecido. Então eu fiquei muito feliz, porque eu acho que ficou... Perfeito! Olha que delícia! Ai, ah, tô muito feliz! Agora vamos lá pra cozinha. Pronto, sentei aqui na cozinha. Outra coisa que eu comprei foi, foram essas peças de espelho aqui, ó, tá vendo? São acho que quatro espelhos e são quatro espelhos, tá vendo? Eles vêm com adesivos e qual que é a minha ideia? A minha ideia é colocar na, porta de de... na parte de dentro da porta do armário, porque lá em cima a gente ainda não tem nenhum espelho que dá pra ver o corpo todo só os espelhos do banheiro que não dá pra ver tudo e tal. E aí eu pensei nessa ideia de colocar esses Espelhos aqui, lá pra ver se dá certo Vai dar certo? Não sei, me sigam lá No Instagram, que eu provavelmente vou postar lá Quando eu falar, e o próximo vídeo De update da casa, eu posso mostrar Pra vocês se deu certo ou não, então é Uma tentativa, é um experimento Isso aqui é muito barato, esses espelhos, então quando eu vi Eu falei, cara, vale a pena tentar Porque se não deu certo, não deu certo Outra coisa que eu comprei é isso aqui, que eu sou apaixonada Nesses pregadores E eles vêm dois tamanhos Então tem esse grande aqui E atrás vem os pequenininhos tá vendo? Então aqui tem um e aqui tem outro É pra você, sabe quando você abre saco Você quer fechar e tal Pra não entrar ar, essas coisas É um pregadorzinho de coisas E é muito bom isso aqui, eu sou viciada Tem vários aqui em casa Outra coisa que eu comprei foi esse bowl Olha que lindo esse bowl Gente do céu não sei se vai dar pra ver na câmera com a qualidade Mas esse aqui é lindo, é pra você servir coisa colocar salada, o que você quiser Eu achei muito bonito, ele é de bambu E eu quero comprar outros tamanhos Eu comprei esse aqui pra ver se eu vou usar Pra ver se ia combinar, sabe? E aí tem outros tamanhos, tem dois maiores que esse E eu adorei, quero muito comprar outro Outra coisa que eu comprei foram um tapete de banheiro, e aí eu comprei esse aqui, neutrozinho, tá vendo, cinza, porque a nossa casa ela é toda neutra, então esse, esse tapete aqui meio que entra nessa decoração. E a outra tapete que eu comprei foi esse aqui, que parece uma toalha, sabe? Mas é tapete de banheiro também. Eu comprei nesse tom de verde porque eu tô com as decorações de outono, que agora a gente tá entrando no outono aqui na Irlanda, e eu quero colocar a casa toda meio nesse tom, sabe? Gente que tá com empolgado com casa nova fica inventando essas modas, né? A outra coisa que eu comprei foi caixas organizadoras, porque se eu comprar caixas organizadoras, não sou eu, né? Ah, eu não vou tirar isso aqui no vídeo, porque senão vai demorar muito. Mas acreditem que tem uma caixa dentro dessa caixa, porque eu comprei dois tamanhos. E eu quero colocar isso aqui Não sei se vocês lembram da tua da casa Eu quero colocar isso aqui na cozinha aonde fica os acessórios do liquidificador Eu tenho o liquidificador da Ninja Que ele tem várias peças, vários copos, várias lâminas E eu queria guardar aqui dentro Pra poder ficar tipo uma gaveta, sabe? Eu coloco no armário E aí hora que eu quero eu puxo e empurro de novo Depois eu mostro pra vocês como ficou É outra coisa que eu comprei foi esses Aqui em casa, muitas coisas são um tom de madeira, assim, sabe? Porque eu acho muito bonito. Então a gente comprou é aquele moedor, sabe? Pra você colocar sal e pimenta. Eu achei eles muito bonitos, olha só. É dessa linha aqui, ó. Interessante. Caso alguém esteja interessado, certo? Ah, comprei uma garrafinha de água essa tampinha aqui, que parece aquelas rolhas de vinho, sabe? De um litro. Achei ela simples e bem bonita. Eu gosto dessas coisas mais clean. É... Ah! Isso aqui. Comprei essa tigela linda, gente! De cerâmica. Olha, dessa linha aqui, ó. Caso alguém esteja interessado. E é uma, é uma forma, né? Pra você colocar. Pode colocar o que você quiser. Eu só achei ela muito bonita. Pra servir os alimentos. E aí, eu gostei. Ah, isso aqui não foi na Ikea, isso aqui eu comprei na Home Store More, é uma placa com o um guia do que significa os símbolos das, é, das etiquetas das roupas, sabe? Quando você vai colocar a roupa pra lavar, e aí eu sempre fico na dúvida, tipo, se aquela roupa pode água quente, pode não sei o quê e aí aqui ela tem todos os significados e é uma gracinha de novo tô ó, trazendo tom madeira aqui para casa e aí eu peguei e é isso eu fui e coloquei eu é, quero colocar ele na lavanderia próxima tour atualizada da casa eu mostro para vocês como que ficou é, outra coisa que eu comprei isso aqui a gente comprou na Bill and Kill se eu não me engano ou foi na na Woods. É, são cactos e aí eu queria colocar um bem na minha mesa de trabalho. Quero colocar um vaso bonitinho pra colocar na minha mesa de trabalho pra ter um verde, sabe? E aí Sheldon comprou um pra ele também. E a gente tá planejando colocar nos nossos escritórios. Ah, isso daqui é maravilhoso! Olha que bonito isso aqui. Isso aqui é aqueles apoios de mesa que você coloca pra colocar a panela quente, sabe? Essas coisas. E aí vem três, ó. Tá vendo? Eu achei bem bonito, acho que faz sentido aqui pra nossa cozinha. É bem baratinho também isso aqui. Gente, com esses nomes que eu tô mostrando para vocês, se você entrar no site da IKEA, você consegue ver todos os preços lá, viu? Isso aqui a gente comprou também, não sei em qual loja, mas é uma luzinha controlada por coisa, porque eu quero testar, na verdade, para colocar embaixo do armário, para que essa luz fique assim, o armário, a base do armário de cima tá aqui. Aí eu coloco a luz e embaixo aqui tá a bancada, pra iluminar a bancada, entendeu? Porque tem uma parte ali que tá escura e tá me incomodando. E Sheldon adora brincar com esses negócios de eletrônica, então ele comprou esse aqui pra ele testar, que ele vai abrir, vai mexer, enfim. Isso aqui é mais um teste, do é um produto mesmo que a gente vai usar. É, o que mais? Ah, isso aqui, ó. Isso aqui é grelha pra você colocar na churrasqueira. Vem duas, tá vendo? Duas ou é uma? É uma. É, eu veio uma grelha pra você colocar, porque Sheldon adora fogueira, essas coisas. Então, assim, eu até mostrei nesse stories pra vocês que eu comprei uma fogueira pra ele que vira uma mesa de jardim muito bonita. E aí, esse aqui é pra usar lá também. Porque ele tava jogando a grade do meu forno novinho. E colocando lá na, na fogueira. E aí eu dei uma bronca nele e falei que eu não queria isso mais. E aí a gente comprou agora uma gradinha pra ele poder resolver a vidinha dele, né? Ai, gente, isso daqui que eu vou mostrar pra vocês agora é simplesmente o meu sonho. Tá Exagerada, né? Sonho pra essa terra. Eu queria muito isso daqui. Vocês não estão vendo Olha que coisa mais linda essa tampa. Vou pegar a outra parte aqui pra mostrar pra vocês. Eu não sei se vocês vão conseguir ver na câmera os detalhes, tá vendo? Olha. Olha que linda. Aí isso aqui, ó, pra você colocar bolo, qualquer comida que você quiser. Olha que lindo! Ai, tô muito adulto! Meu, meu Deus, meu Deus, Vou até guardar aqui isso aqui ali, porque esse que não pode cair, não pode quebrar, pelo amor de Deus. Outra coisa que eu comprei foram talheres. Por quê? O que, que acontece? A gente foi fazer uma festa aqui em casa esses dias, todos os nossos amigos já se vacinaram, as duas doses estão completamente imunizados, e aí a gente foi recebê-los pela primeira vez, porque se você é novo por aqui, talvez você não saiba. Eu comprei, a... a gente comprou a nossa casa e a gente pegou a chave em dezembro do ano passado. Tipo assim, acho que uma semana depois que a gente mudou, entrou em restrição nível 5 o país. E aí o que, é que acontece? Não podia visitar ninguém, não podia nada e a gente entrou em isolamento social, ou seja, os nossos amigos não conheceram a nossa casa, a gente não teve uma festa de boas-vindas, nem nada. E aí, desde dezembro, agora, tipo, quase oito meses, nove meses depois, a gente foi ter as primeiras visitas. Que quando todo mundo a gente vacinou, os nossos amigos vacinaram. E aí, nessa primeira experiência, a casa tava cheia, o que aconteceu? Não tinha talher suficiente oh. Então a gente foi lá e comprou mais talher E aí, como eu e meu marido somos muito exagerados Os talheres aqui de casa É dessa linha aqui, ó todos os talheres Acabou que a gente exagerou E comprou duas caixas dessas E era pra ter comprado uma só Mas não tem problema, porque não, não é caro e tal E aí, qual que é a outra dica? Mesmo que você não vá ter uma casa cheia de gente A outra dica é se você usa Máquina de lavar louça Porque talher é uma coisa que suja muito Então você ter muito talher é bom porque você não precisa ligar a máquina à toa Você pode encher ela de talheres E só ligar ela de vez em quando, entendeu? Não, não, não acaba os seus talheres Que era uma coisa que estava acontecendo aqui em casa Outra coisa que a gente comprou Foi essas bandejas aqui, ó Essa linha Olha que lindo isso daqui Isso aqui tá enrolado no plástico, tá? É madeira, esse plástico é só embalagem Olha, dessa linha aqui, e aí tinha esse outro tamanho, ó, fascineira e aí tinha esse outro tamanho eu imaginei pra gente colocar queijos essas coisas na mesa, como tem um formato diferentão assim acho que vai ficar bem bonito aqui na mesa de jantar Aí outra coisa que a gente comprou foi essas é, tigelas de cerâmica, tá vendo? Até vem uma menorzinha e essa maior. E ela é da cor da nossa mesa de jantar. Na tour da casa, vocês devem ter visto que a nossa mesa de jantar, ela é uma é de, um, é de concreto a tampa, né? E é dessa cor, então meio que vai ficar assim, blendirinho, acho que vai ficar bonito. Isso aqui são cactos, porque aqui em casa a gente mata as plantas tudo. A única coisa que tá sobrevivendo então, é o manjericão e as orquídeas, o resto morreu tudo. E aí a gente achou esse aqui, eu acho que foi na Bianquil Por 11 euros E aí olha o tanto que vem Várias suculentas, sabe? Você coloca água, sei lá, uma vez por semana E elas ficam lindas Eu quero espalhar pela casa, eu ainda não sei onde eu vou colocar Mas eu quero com elas nos vasinhos bonitinhos E espalhar pela casa Outra coisa que a gente comprou foi Olha que lindo esse aqui é para fazer café, você coloca a água aqui, ela ferve, passa, eu não sei como que funciona, o Shell não quer o cara do café, mas eu achei muito bonitinho, olha, vai ficar lindo na cozinha. Outra coisa que a gente precisava aqui em casa, que tinha pouco, eram louças, pratos, essas coisas, então a gente comprou esse kit aqui, com que é o nome dessa linha aqui, ó, que aí ela vem em pratos, ó... Ela vem em pratos é, pequenos e grandes, todos fundos E umas é, vasilhas também, é, uns bowls, né? Não sei como é que fala Acho que foi isso, gente A gente conseguiu mostrar tudo Ah, tem um negócio aqui ainda, peraí essa aqui é uma manta que eu comprei pra cama também, nessa vibe de outono. É dessa linha aqui, ó, Indira. Não sei se vocês vão conseguir ver. E é um verde muito bonito, gente, para colocar na cama, para trazer essa, esse climinha que tá chegando. E a gente comprou também umas cadeiras, retráteis. Por que a gente comprou essas cadeiras? Porque aqui na, aqui na cozinha tem uma, três, seis... Então são... Oito. Oito cadeiras na mesa de jantar. Só que se você receber mais de oito pessoas, o que é comum aqui em casa, não tem onde o pessoal sentar. Então a gente comprou umas cadeiras é, retráteis, né? Que aí quando não tiver visita a gente guarda, mas quando tiver o pessoal tem onde sentar. E ela é muito bonitinha, olha. Tá vendo? Ela tem esse materialzinho aqui, o assento normal. E é isso, é muito barato, eu acho que foi menos de 10 euros cada cadeira dessa, a gente comprou 6. Que aí fica guardadinha ali no ocupa Espaço e a gente tem onde colocar as visitas pra sentar. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Foi bastante coisa, né? Mas é, muito obrigada por ter assistido, deixei suas dicas, seus comentários. Muito obrigada pelo seu tempo, por ter chegado até aqui. Compartilha com seus amigos que adoram saber coisa de casa e etc e tal. Aqui no canal tem vários vídeos de tour, tem tour da casa, tour de loja de casa... Tem tutorial de como comprar casa aqui na Irlanda, burocracia, como escolher sua casa, como contratar um banco, advogado, empréstimo, tudo. Ai, e até o próximo vídeo do canal. Beijo. Tchau!